Bom pessoal, vamos lá. É, nós vamos fazer primeiro a configuração da tela né, e depois do da escrita. Então layout, eu geralmente eu, ele vem com essa configuração. O primeiro passo é apagar a viewport. Depois com o segundo, com o botão direito, page setup manager. No C-Page Setup Money, eu tenho a aba Layout, eu vou clicar em Modificar, né, e aí eu devo escolher a impressora, né, que é a DWG Tool PDF. Essa impressora eu preciso criar um papel para ela, então eu clico em Propriedades, Properties, Custom Paper Size, e vou em Adicionar. Aqui eu clico em Avançar. O papel que nós estamos criando é o A3, então 420 por 297 em milímetro. Avanço, tiro todos os valores de margem, então eu vou zerar essa janela, clico em avançar novamente e vou dar um nome. Né? Aqui eu dei o nome de é, A3, folha técnica, né? Técnica. Certo? Avançar e concluir. O papel foi criado, eu clico OK, né? E na folha do Page Setup eu tenho que vir aqui em Paper Size, né? Que é essa janela e selecionar o papel. Geralmente ele está no topo, né? Folha A3 técnica, ó, Folha A3 técnica foi o que eu acabei de criar. Depois o terceiro passo, né? É configurar ah, o plot estilo. Então eu clico no ACAD CTB, clico na configuração de penas e tenho que configurar as cores. Primeiro passo é selecionar cada cor e de, eu vou dizer que aqui na, no botão no lado esquerdo, que a cor 1 e a propriedade dela vai ser impressa em cor preta e em Line 8 na espessura 0.1. Depois eu clico em Cor 2. Seleciono aqui a cor preta, seleciono Line 8 e escolho 2.0. E vou fazendo isso, ó, cor 3, que é o verde, vai ser impresso em preto, né, na espessura Line H 0.3. Na, a cor 4, cor preta, tem que selecionar a cor, na espessura 0.4. Cor 5, que é o azul, que é a, a cor da nossa parede cor preta, na espessura 05. Então isso eu estou configurando, né, a, a as penas de impressão. Line 8, 6, cor 7, né? Preto 7. Então você faz isso até terminar com as cores que a gente utiliza, que é da 1 até a cor 9, né? Black 08, cor 9, black preta, né, 09. Feito isso, você salva e fecha. O que que aconteceu? Você configurou a impressora para ele converter em PDF, configurou, criou a sua folha, selecionou a folha e determinou as penas. Feito isso, você vai clicar em OK e Close novamente, quer dizer, esse layout 1 está configurado. Então, ele ficou assim, ó, com a folha inteira branca, certo? Depois, é necessário vir em Layer Properties e fazer o quê? Vou criar uma camada chamada Folha. Essa camada Folha ela vai ter todos os tópicos normais, só que, por norma, ela exige que seja 0,5. Então, tem que ser azul. Cor azul é a cor que imprime com a espessura 0,5. Né? Feito isso, Ok. E aí, eu vou confirmar também, fechando aqui, e selecionando lá em cima, ó, que eu vou utilizar a camada folha. Depois, nós vamos vir aqui, ó, em retângulo, né, eu vou digitar 0,0, ENTER, e o tamanho da folha, 420,297, ENTER. O que, que aconteceu? Ele fez um retângulo em volta da minha folha inteira, né, com o comando OFFSET, eu clico em OFFSET, digito o valor 7, que é a margem de todas as folhas, né? clico nessa linha e crio uma linha interna. Né? Então, eu usei o OFFSET, o valor 7 entre o quadro de desenho e a borda da folha é 7, né? por isso que quando eu usei o comando OFFSET, eu digitei 7 milímetros. Se eu já tenho 7, e a norma diz que aqui do lado esquerdo eu tenho que ter 25, então eu vou clicar né, e aumentar mais 18, porque 18 mais 7, 25. Então eu tenho aqui o quadro de desenho, vou diminuir um pouco para que vocês possam enxergar melhor, ó, quadro de desenho. Então essa área azul interna aqui da folha é onde nós vamos estar desenhando. A linha que nós fizemos para acompanhar a borda do papel eu vou selecionar né só que eu não vou apagar não né? porque você pode fazer uma impressão via plotter né ou é máquina de xerox então é interessante que você tenha essa linha para saber caso você tenha que cortar ou ajustar o tamanho real da folha nós vamos só alterar a cor dentro da mesma camada. Então, como que faz isso? Eu altero a propriedade. Eu venho aqui e digo que essa cor será vermelha. Então, pronto. Olha lá, ó. Então, por fora é vermelho, que eu alterei com propriedades, e por dentro é o meu quadro de desenho. Ótimo. Agora, eu vou fazer o carimbo. Então, o carimbo é um desenho. né? Nós vimos de manhã, que a distância entre a borda do desenho e o tamanho do carimbo é 1,85. Só que se eu descontar esse 7 aqui da margem, fica 1,78. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Linha, referência, né, ó. Indico a direção da referência e digito 1,78, enter e vou subir, né, é, vou subir, Aqui, ó, 60. Na verdade, é... eu estou subindo 10 milímetros por linha, né? Então, digito 60, ENTER, e volto com um 178 milímetros. Aqui, né, aquilo que eu tenho como legenda, vou aproximar com o rolom, né? Então, o rolom para frente e para trás aproxima o desenho, e eu vou fazer o quê? Eu vou criar um offset aqui, novamente, de 10, para ser a linha. Clico na linha de cima, ó, e clico para baixo. E vou fazendo as linhas da minha legenda, ok? Ó, até o fim. Então, eu tenho aí seis linhas. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer a divisão. né Então, só para poder lembrar um pouco vocês, né? É, o que, que tem que acontecer? Eu tenho que seguir a norma de, de desenho, né? E na norma de desenho, né, nós temos que a, o carimbo ele tem uma certa configuração. Então eu vou sair um pouco aqui do AutoCAD. Para gente voltar lá para o PDF que fala sobre a norma, né? E aí poder mostrar para vocês novamente o que, que ele está falando sobre o carimbo. Ó. Lembrando aqui, né, que na norma tem toda a parte de divisão, e quando ele fala sobre o carimbo. aqui, ó, então eu vou ter que ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito divisões, no mínimo, para o carimbo, né, então eu tenho aqui, ó, autoria de desenho é o nome, indicação é sequencial, escala e data, e indicação da revisão, né, elas são linhas menores, né, então eu tenho quatro linhas menores, ó, indicação da revisão, indicação da revisão, data, escala, indicação sequencial do projeto, né, são linhas é menores, as outras, né, Identificação da empresa e do profissional, identificação do cliente e nome do projeto, né? a autoria do desenho e do projeto. São linhas maiores, certo? Então, nós vamos criar é, uma, duas, três, quatro divisões maiores e uma, duas, três, quatro divisões menores, isso naquela formatação da tabela, certo? Então, voltando a compartilhar a questão do AutoCAD, voltando aqui então para o AutoCAD, voltando aqui para o AutoCAD, né, nós vamos ter Acho que eu não vou compartilhar o AutoCAD de novo, porque acho que eu compartilhei o aplicativo errado. Aqui. Então, aqui na nossa legenda, né, voltando no AutoCAD, eu vou ter quatro divisões menores. Então, o que nós vamos fazer, ó? Inicialmente, para começar essa divisão, eu vou dividir isso aqui, ó, ao meio. Então, para isso, eu tenho que verificar se meu OSNAP está ligado. Ó. OSNAP são as ferramentas de precisão. Ó. Endpoint, Midpoint, Center, Quadrante, Intersection e Extension. Ele fica aqui, ó, nessa área. Então, você clica né, e tem acesso. Habilita todos esses seis, no mínimo. E aí, quando eu clico no comando linha, eu consigo fazer a divisão do centro até o centro, ó. Ó. busco a referência lá, e venho aqui, certo? Ou, se você tiver em dúvida, você pode fazer, é, aqui, ó, e pegar a referência do lado de cá, que também dá certo, ó, assim que ele marcar o meio, você clica, certo? Bom, depois que nós fizemos essa divisão, o número sequencial, eu vou fazer nessas é, três últimas linhas aqui, ó. Na verdade, quatro, né? E ele vai ter uma largura de 30. Precisa ser 30? Não, não precisa, tá? E eu que estou determinando isso, por quê? Porque se eu medir aqui, ó, essa distância aqui, ó, eu tenho 89. Então, eu vou, eu vou tirar 29 e ficar com 50, né, 50 desse lado, ó. Então, basta eu copiar essa linha do meio aqui, ó, pra cá, 50, certo? Então, ó, a linha para cá, 50. Depois, nós vamos usar o ENTER, e vou tirar essas linhas aqui, ó, essas quatro linhas, ó, de três. Quatro. Essa aqui também, ó, eu vou tirar. Essa. E aqui a gente só seleciona e deleta. Então eu tenho aqui, ó, uma linha grande, que é para a, a, o primeiro tópico lá da norma, né? Que é identificação da empresa e do profissional responsável. Depois eu tenho identificação do cliente, nome do projeto, ó, identificação do cliente, nome do projeto, aí essas, ó, as próximas, eu vou ter aqui, né, é, os outros itens. Bom, então a minha legenda ela está pronta, certo? E agora eu vou é, escrever nessa legenda, para que eu possa escrever eu tenho que configurar o Annotate e gerar a minha fonte, né? Então, aqui em texto, nós vamos clicar nessa setinha pequena, certo? Vou criar em new, lembra? Ah, nós criamos aqui o um nome do estilo, é carimbo, certo? Carimbo, ok. Aí, eu escolho a fonte, ela tem que ser a técnica, então, você vai lá na letra T, Escolhe a letra técnica, RST, técnica, né? o tamanho aqui que nós determinamos foi 4, escala você não mexe e clica Apply e Close, certo? Aí nós vamos escrever aqui, ó, o primeiro item da... da da norma, é identificação da empresa e em, é profissional responsável é, pelo projeto. Aqui nós vamos colocar, como você, é um trabalho que vocês vão apresentar para a Unifran, nós vamos colocar a Unifran e a disciplina né, de representação gráfica. Então, vai ficar dessa forma, ó. Para poder gerar o texto, e agora presta bem atenção na, naquilo uso, ó, é... Assim, ó, texto, quando você clica nessa retinha você tem dois, você vai clicar no multiline texto, vai fazer um retângulo em volta da célula inteira, ó, ABC. Quando você determinou essa caixa de texto, ele abriu aqui para você fazer as justificações. Então, nós vamos escolher aqui, ó, é, middle, metade, e o alinhamento à esquerda, então ele vai pegar a metade da linha e o alinhamento à esquerda, certo? Aí eu vou digitar dar um espaço aqui, vou digitar o Unifra, né, enter, depois eu vou colocar né, o nome da disciplina que é representação gráfica digital. aqui entre parênteses, eu vou colocar só o semestre. Não vou colocar não, deixa assim mesmo. Terminei de digitar, clico fora, ó. ficou assim. O segundo item, né eu poderia colocar Universidade de Franca, alguma coisa assim, mas não precisa. A segunda é, questão é identificação do cliente e o nome do projeto ou empreendimento. Então, nós vamos fazer de duas formas. Né? Então, aqui no AutoCAD, você vai lá em Multiline Texto de novo, né? vai selecionar somente a a célula que você quer, né? não esquece de fazer o alinhamento Middle Left, né? e vamos colocar o nome, o nome de identificação do cliente e do projeto. Então, o cliente, ele vai ser é, fictício, né? Então, aqui eu vou colocar espaço. É, nome de, é, na verdade, vamos fazer assim, nome do cliente será o nome dos professores, né? Então, aqui eu vou colocar o cliente sou eu, professor é, Maurício Valentini. E o nome, bom, aí terminei de cliar, colocar o cliente, clico fora. Né? Vou lá e multiline texto de novo. Vou do outro lado. Faço o alinhamento, middle left, dou espaço. E o nome do empreendimento, ele é, é residencial, né? Então, eu vou colocar aqui. Empreendimento. Residencial. E clico fora. Residencial. Os, pro, o próximo tópico que nós temos aí é título do desenho. Né? No título do desenho eu vou colocar se é planta baixa, se é corte, o que, que é que está tendo ali no desenho. Né? Então, multiline texto, seleciono aqui a... a a célula que eu desenhei, faço o um alinhamento, middle left, do um espaço e digito aqui, planta é baixa, certo? E clico fora. O próximo tópico, né? Ele é indicação sequencial do projeto, é aquele número de folhas que eu expliquei para vocês, então aqui no AutoCAD eu venho em multiline texto, aqui tem uma alteração, né? Porque o número sequencial vem nessa parte maior. Então, eu clico, seleciono aqui essa parte maior, faço a justificação, não esquece, e aqui ele vai ser center, ó, middle center, certo? E aqui eu vou colocar o número 1. Seleciono, como eu seleciono no Word, né? E aqui está 4, ó, tá Tá vendo? Tamanho 4. Então eu posso alterar esse tamanho aqui e eu vou colocar 12. Ó. E ele vai ficar um pouco maior aí. Tá, ó. É, se você quiser colocar o 0,12, né? Dependendo do 0,1, né? Tendo dois números na prancha, também pode, certo? Então eu criei aqui o número sequencial. Agora o próximo tópico que está falando aqui é a escala. Escala e data. Então nós vamos colocar aqui ó, no AutoCAD, a escala vai ficar aqui. Vamos lá, multiline texto, seleciono, faço a justificação, é middle left dois espaço, ponho ESC, dois ESC, escala, né? Ela é 1, um, 2.50, por exemplo, né? Mas poderia ser outro tipo de escala, né? Um para senha, ou aquilo que o projeto pedir. Depois eu tenho escala a data, a data em que o projeto foi feito. Mesma coisa, multiline texto, né? Seleciono a célula e vou colocar a data. Antes de colocar a data, eu tenho que colocar a justificação. Middle left dou espaço. Então, vou colocar a data de hoje, né? Para a gente poder é, acompanhar o que é que está acontecendo. Então, 24 do 3, né? Olha lá. 24 barra 03 barra 2020. Certo? Depois, o próximo item que pede lá é... A autoria do desenho e do projeto. No caso aí, é o nome do aluno. Então aqui no AutoCAD, ó, nós vamos nessa célula aqui. Ó, justificação, middle left, e aqui espaço você vai colocar nome do aluno. Né? Então vou colocar antes aqui também, nome do aluno. Certo? é barra RGM clico fora, nome do aluno próximo tópico que a gente tem que configurar aqui é, então já fiz a data, a, a autoria agora indicação da revisão, então eu disse para vocês que a indicação da revisão, ela é uma sequência e uma data, certo? Então, olha só Multiline Texto, você seleciona aqui, ó, coloca embaixo, né? Então, você vai colocar espaço, R de revisão, o número 002, que é o desenho 2, tracinho e uma data. Vamos supor que a última versão né? seja uma data, é, uma semana, um mês para frente, né? Então, vou colocar aqui 31 do 3, 31 barra 03 barra 2020. Certo? Percebe que aqui não coube, né? não coube essa referência. Então, o que, que você vai fazer? Selecionar como se for no, se, no Word e vai diminuir o valor 4 aqui em cima. Ó. Então, você pode fazer essas alterações no tamanho da fonte. 3.5, Enter clico, agora coube, ó, tá vendo? Oi, caso aqui sumiu, vou fazer de novo. Justificado, me dou left, espaço, né, então, revisão, 002, pra cima, É, 31 barra 03 barra 20 aí coube não precisou medir na medida mexer na medida, certo? mas se você quisesse medir na medida mexer na medida, selecionaria colocaria aqui, por exemplo 3 ó então eu teria é uma fonte aqui menor, né, ó, certo? Bom, então, escala, revisão, tá, vamos lá. É, último tópico, né, que a gente teria aí, ó, é, já coloquei a indicação da revisão, então, eu cumpri aqui, né, é, todos os itens que, que são re, é, exigidos, por norma certo o que que eu poderia ter aqui ó agora né então nós vamos usar o comando trim então vou voltar lá ó no trim e vou tirar essa linha é, então trim enter trim enter e clico aqui ó tira essa linha né Aqui eu vou ter uma área de observação né, sobre as correções ou sobre alguma coisa. E nessa área aqui eu vou ter o visto né, do que foi feito e se está ok ou do supervisor. Tá bom? Então, para poder fazer isso, ó, eu vou lá em annotate de novo, multiline texto. Agora percebe ó, que eu vou mudar o alinhamento. Ó. Selecionei a célula. Na justificação aqui, eu vou colocar. Top left, vou deixar top left mesmo, certo? Então vou digitar aqui ó, observação dois pontos e ficou enorme. Então eu seleciono, em vez de dois, de quatro, eu coloco é, dois e enter. Clico fora, olha lá, observação. Percebe que ficou coladinho aqui? Então eu entro de novo e posso fazer o ajuste, ó. Dou um espaço, né, e ela vai ficar aqui, ó. Entro de novo e posso dar um Enter e novamente um espaço, aí ela fica descolada. A mesma coisa eu vou fazer aqui do lado com o visto. Só que percebe que eu já criei isso aqui, ó. Então isso aqui já está configurado, então eu vou usar o comando cópia. Então, eu venho aqui no comando, modificar, cópia, né? Cópia, eu quero copiar observação, dou Enter. Só que agora aqui tem uma dica, eu tenho que criar, selecionar, ele está pedindo para mim o base point. Eu vou selecionar o base point como canto da célula aqui, ó. Por quê? Porque onde eu quero copiar é o canto da outra célula, ó. E aí ele já fica centralizado. E dou Enter. E depois eu vou só alterar, clico duas vezes, e vou alterar aqui para a palavra visto. Ó, visto. Visto. Clico fora. Ótimo. Então minha legenda já está escrita. Ó. Então já está pronto. Você pode usar essa folha sempre. Basta clicar duas vezes e alterar. E a única coisa que está faltando aqui são duas, uma é criar a viewport para que eu possa visualizar aquilo que está dentro do é, do model, né? que é essa parte, então eu tenho que visualizar os desenhos que estão aqui no modelo, dentro desse layout, né? então eu preciso criar o que? o layout, então eu estou aqui na aba home, layout é a última, né? layout, e eu vou escolher a parte poligonal. No poligonal eu vou contornar o quadro de desenho. Que não pega a legenda. Né? Então eu vou começar aqui. ó, E vou fazer uma linha em volta do quadro inteiro. Ó. E fecho. E dou enter. Como que eu sei que ele criou o layout? Quando eu aproximo aqui da borda. Ó, ele mostra o contorno do quadro de desenho e se eu clicar duas vezes dentro ele mostra né essa viewport aqui selecionada então eu cliquei duas vezes acionei cliquei duas vezes fora eu tirei o acesso tá eu vou mostrar para vocês qual é o resultado disso né? então eu vou abrir um arquivo né primeiramente aqui eu vou no nosso blackboard. Então, eu terminei aqui. Eu vou compartilhar mais uma vez a norma né, para que a gente possa é, verificar se os requisitos estão completos. Né. Então, tá aqui. Ó, todos os itens da norma estão completos. Enquanto isso, vocês verifiquem aí eu vou abrir um desenho qualquer aqui, né, para que eu possa, é, vamos dizer assim, ter alguma coisa com que mostrar para vocês como é que funciona a, a viewport, certo? Então, retornando ao nosso trabalho, foi possível perceber que do item A ao item H, nós cumprimos todas as etapas. Então, de novo, e vou voltar a compartilhar a tela do AutoCAD, né? já com a planta aí que eu quero mostrar para vocês. Então, ó, lá no layout 1, não tem nada aparecendo, né? então eu clico duas vezes... E para poder aproximar o conteúdo do modelo aqui, eu vou usar o botão Rolon, clicando ele duas vezes. Ó. Então, ele vai puxar a planta para cá. Ó. E aí eu posso pressionar esse botão e ajustar aonde eu quero o meu arquivo. Quando eu clico fora, eu saio né, do, do, da viewport. Quando eu clico dentro, eu aciono, aciono a viewport. Para que eu possa colocar escala aqui, eu tenho que configurar a escala adequadamente. Então, é uma conta que a gente faz. A escala é esse número aqui embaixo. Ó. Então, você vai clicar aqui em escala. Nós vamos configurar primeiro, então, o custom. Né? No custom, você vai escolher lá a escala 1 para 50 e vamos em edit. Né? Ela aparece assim, ó. escala 1 para 50. Papel Units, 1. Um, drawing Units, 50. Para nós é ao contrário. O papel, né, a unidade no papel, ela é em milímetro. E o Drawing Units, que é a unidade de medida do modelo. Então, aqui no Drawing Units, sempre é 1. Um, certo? No Paper Units, eu tenho que descobrir qual é o fator de escala. Então, a gente faz uma conta. né, Eu vou dividir. 1000 pela escala que eu estou usando, 1000 mil de milímetro. Então, 1000 mil dividido por 50, que é a escala que eu estou utilizando, vai dar 20. Então, o meu fator de escala aqui é 20. Clico OK. Né? Se eu fosse fazer na escala 1 para 100, seleciono lá 1 para 100, edit. Né? 1 para 100. Então, é lá, 1, 100. Drawing units é sempre 1. Então, eu coloco 1. 100 dividido 1.000 dividido por 100 é 10. Então, aqui no paper, né, o meu fator de escala será 10. Aí eu clico OK e OK. E aqui embaixo, agora, ó, é só selecionar a escala depois de configurado. Ó. Escala 1 para 50. Então, ele vai imprimir essa planta aqui na escala 1 para 50. E, e vai imprimir na escala 1 para 100. Ó. Certo? Então aí o meu desenho está pronto para ser impresso. O que, que eu tenho que fazer agora? Ó, posiciono do jeito que eu quero o desenho, clico fora, venho aqui com o botão direito e clico em plot. Ele vai gerar o PDF, ó. não sei se vocês vão estar visualizando essa janela, plot, ó, é a janela que nós configuramos, né? nós configuramos é, por inteiro né, essa janela, Basta clicar OK, não precisa mexer em nada, porque nós já configuramos anteriormente. Clico OK, escolho o, o local, né, e dou um nome, então pus aqui planta baixa certo? E save. E ele vai gerar o meu desenho. Eu vou sair aqui do AutoCAD só para poder mostrar para vocês o resultado em PDF, né, então, aplicativo, tela do aplicativo, planta baixa, PDF, compartilhar, tá aqui. E se eu for lá e der o zoom, né, eu vou conseguir verificar a diferenciação entre as espessuras, né, do, do meu desenho, ok? Eu acho que a primeira parte da configuração, né, era essa, então, para a gente poder configurar a folha, né, de desenho, lembrando que a viewport, ela é um mecanismo que permite eu visualizar aquilo que está no modelo, certo? Eu não, ó, vou sair aqui da viewport, eu não desenho enquanto eu estiver no layout, eu só desenho aqui no modelo, ó, layout, Modelo, eu só desenho aqui no modelo, então se eu tiver que fazer alterações na planta, é aqui e nunca no layout, certo? Bom, então essa, essa foi a primeira gravação, espero que tenha dado certo e depois é, nós vamos para a próxima. Com esse tempo de vídeo, eu acho que eu consegui cumprir os dois pontos, certo? A configuração da folha completo, a configuração do carimbo e o texto, tá bom? Então, depois eu vou é, para o comando básico de como que a gente desenha e cria as layers com revisão até para quem entrou aí. Tá? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até mais.